DJ Márcio O uh, moral de chão de alegria Ela o funk, ela gosta do pop Ela viaja no reggae e pira no rock Ela se amarra no ajalho e do Carlinhos Brau E no som do David Guetta Internacional Mas quando toca o traim Essa menina pira Pede até que e começa a beber E quando toca o reta Tá tutum da pisadinha Ela já começa a se remexer Devagar Devagar, devagar, devagarinho Ela desce até embaixo Ela desce direitinho Devagar, devagar, devagar Devagarinho Ela desce até embaixo Ela desce direitinho Ela sobe na cadeira É brincadeira, meu irmão E desce até o chão E desce até o chão Ela sobe Elace até embaixo, ela desce direitinho Devagar, devagar, devagar, devagarinho. Ela desce até embaixo, ela desce direitinho é Alô rapaziada, quem que tá falando é o Fininha Nós tá fechadão Queimaço O moral de chão de alegria É o trovão. Ela domina o funk, ela gosta do pop Ela viaja no reggae e pira no rock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 Devagar, devagarinho, ela desce até embaixo Ela desce direitinho Ela sobe na cadeira É brincadeira, meu irmão E desce até o chão E desce até o chão Ela sobe na cadeira e começa a rebolar E desce devagar E desce devagar oh, Devagar, devagar Devagar, devagar, devagarinho Ela desce até embaixo Ela desce direitinho Devagar, devagar, devagar, devagar Devagarinho, ela desce até embaixo Ela desce direitinho Alô rapaziada, aqui quem aí tá falando é o Troinha, Costa Fechadão, Jay Márcio, o Moral de Chão de Alegria.